Deputado, prazer em recebê-lo. Obrigado pela sua presença. Prazer é meu, Chico. Agradeço o convite. É sempre uma honra poder compartilhar um pouco do nosso trabalho e dos nossos desafios aqui com vocês. Vamos falar bastante sobre as realizações e iniciativas do deputado, inclusive aquela questão do uso medicinal do cannabis, importantíssima medida que foi obtida por meio de um projeto do deputado e sancionado pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos falar bastante sobre isso. O deputado vai explicar qual é o procedimento, como é que as pessoas interessadas nessa questão podem e devem agir. Mas antes disso, eu queria chamar o Fernando de Maria, que vai nos dar os seus, as suas palavras iniciais, seus cumprimentos, sua saudação aos amigos internacionais e telespectadores. Obrigado, Fernando, pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao deputado. E a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais. O no nosso Facebook, facebook.com.br Jornal Boc News, nosso canal no YouTube, youtube.com.br Boc News TV. Você também pode nos acompanhar pela Rádio Boc News, pelo site do Com, e também pelo nosso Twitter, arroba Boc Lembrando que as três das reprises desse programa, na Tentro, canal e canal 11, net, Claro. Obrigado, Fernando. Fernando volta daqui a pouco com as perguntas dos amigos internautas, dos amigos telespectadores e dele próprio eh, ao nosso convidado, o deputado Caio França. Mas eu queria começar essa entrevista, deputado, falando exatamente desse seu projeto sobre o uso medicinal da cannabis, que é uma questão polêmica, mas o senhor conseguiu, por meio do seu trabalho, depois de vários anos na Assembleia Legislativa, aprovar esse projeto do uso medicinal da cannabis, o que é fundamental, o que é importantíssimo. Eu lembro que, faz muito tempo, entrevistamos o pessoal da Fundação Abrace Sim. Paraíba, que trabalha com isso seriamente há muito tempo, e ajudando centenas de pessoas, milhares de pessoas em todo o país. E essa medida, esse projeto do deputado Caio França, então sem dúvida nenhuma, torna a questão é, de uma política pública da maior importância. Gostaria, deputado, que o senhor falasse, explicasse para os nossos amigos internautas, telespectadores, todo o processo e como é que as pessoas podem fazer para, para conseguir esse benefício. Vamos lá, Chico. Primeiro, importante esclarecer que os medicamentos à base da cannabis já são autorizados aqui no Brasil. Tá. O responsável por essa autorização, é a Anvisa, Anvisa, que é um órgão regulatório de medicamentos aqui no nosso país. O que acontece? Esses medicamentos são medicamentos que, na sua grande maioria, são muito caros. Portanto, inacessíveis para a maior parte da população brasileira. Ao mesmo tempo, cada dia mais, a medicina vem comprovando que esses medicamentos servem para diversas patologias. E aí você acaba tendo um medicamento que é bom, para muitas doenças, podemos sim. dizer assim, só que inacessível para as pessoas. Um medicamento desse, Chico, custa em média R$ 1.500 por é, mês, sim. dependendo da dosagem que você precisa. Daí eu tive, em 2019, contato e experiência com uma mãe de uma criança que tem síndrome de Dravet, que convulsionava 60 vezes ao dia, não conseguia frequentar a escola, nem nada, e ela me confidenciou que depois de tentar todos os medicamentos convencionais, um médico prescreveu para ela cannabis medicinal e ela não tinha dinheiro para poder comprar o um medicamento. Foi orientado por um advogado a entrar no judiciário. Pois bem, ela conseguiu, pelo judiciário, obrigar o Estado a fornecer esse medicamento. Bem. Daí me chamou a atenção a melhora significativa que o filho dela teve. Inclusive, ele é aqui de Santos, da Zona Noroeste, chama Neide. O filho dela chama Vitor. Me acompanha hoje em todas os, as minhas batalhas sobre a cannabis. Fiz uma audiência pública naquele momento e convidei o responsável da farmácia de alto custo do Estado é. para que ele pudesse me explicar como é que funciona isso, um medicamento que é tão importante Sim. mas que exige que as famílias vão para a justiça. E aí ele me confidenciou o seguinte, ah, deputado, aqui, esse ano mesmo, nós já gastamos 8 milhões de reais com esses medicamentos. E isso tem crescido cada dia mais. Por força, de, ori... por decisão força de decisão judicial. E aí eu falei, mas poxa, por que, que vocês demoram tanto a né, dar um medicamento que faz bem para as pessoas se o médico pede se tem uma prescrição e tal ah não porque não tem lei aí eu falei não mas se não tem lei eu vou fazer Como uma lei. Aí lei ele falou não mas sabe que é muito difícil cannabis São Paulo a gente está acostumado já com demanda judicial eu falei mas poxa quantas famílias que não desconhecem até claro. do assunto e aí eu protocolei em 2019 essa lei e depois de longos três anos e meio a gente conseguiu avançar, aprovamos na Assembleia. E aí, como você mesmo disse, o governador Tarcísio, de forma talvez surpreendente para algumas pessoas, porque ele teve muita pressão para vetar o projeto também, Sim. por parte de alguns apoiadores, ele confidenciou que o sobrinho dele tem síndrome de Dravet, dia, que é né? a mesma síndrome que o Vitor aqui que eu falei tinha. Sim. E também convulsiona os, os filhos do, do Tarcísio. Estou falando porque ele falou isso. né? Ah. Aprendeu a lidar com as convulsões do primo, Anda de capacete aos 15 anos, porque toda vez que convulsiona, às vezes bate já cortou a cabeça, cabeça, bate a cabeça e tal e tal. Então ele sancionou o projeto. E nós estamos nesse momento em ah. fase de regulamentação. Tá. Para poder esclarecer às pessoas como é que vai se dar a entrega desse medicamento. Prática aqui, Na prática. Na prática, exato. Então nós tivemos duas reuniões, teremos a terceira ainda até o final desse mês. Para poder esclarecer, por exemplo, quais patologias que poderão ter acesso a esses medicamentos. Tá. Eu faço parte do grupo de trabalho e defendo que os médicos têm que ter liberdade para prescrever claro. esse medicamento, claro. sem uma restrição. Sim. Hoje já tem é, evidências que comprovam que síndromes raras, leia-se, Lenox, Dravet, West e outras mais, já está mais que comprovado que podem ser utilizados. Vai, eficácia, autistas, 40% dos autistas têm problemas com convulsão, portanto também Acabam utilizando epilepsia, esses medicamentos. Epilepsia. A epilepsia Segura. é também pacífico na literatura médica. Aí temos Alzheimer e Parkinson, que está crescendo muito a quantidade uh -huh. de usuários. Dores crônicas e doenças terminais, portanto, para você poder dar dignidade Verdade. num final de vida, às vezes, de alguém que está num câncer claro, muito claro. agressivo, por exemplo. Aí você também já tem muitos médicos prescrevendo. Enfim, então eu estou dando aqui alguns exemplos. É claro. Aí fora isso, tem tem algumas alguns transtornos, né? É, e, e ansiedade, pessoas que têm problema com o sono. Sim, Todas sim. essas pessoas têm utilizado. Desde que com prescrição médica, orientação médica sem é, problema nenhum. O ali. que já está pacífico no grupo de trabalho é o seguinte: é preciso ter um médico da rede pública para prescrever esse medicamento, você não ah, pode pegar um médico do teu convênio, por exemplo, não. e pedir no SUS, você vai ter que, ainda que seja uma, uma prescrição do médico do teu convênio, você precisa passar essa tua prescrição, replicar ela no SUS. Se o médico do SUS é, confirmar, vida certo. que segue. O fornecimento se dará através das farmácias de alto custo do estado. Tá. Todas as regiões administrativas já tem uma farmácia de alto custo, inclusive aqui tem na mar. Baixada Santista, é, aqui em Santos, fica ali próximo ao AME de Santos, ali isso. próximo ao Shopping Exatamente. Praia Mar. Não. E todas as outras tem regiões administrativas assistindo. isso também já possuem. Portanto, o Estado, é com é todos não, os problemas... Não vai farmácia comum. Né? Na rede, a é venda normal. hoje aqui no Brasil acontece em algumas farmácias. Já acontece, até porque, como eu disse, Chico... Custa muito alto. Exatamente, esse medicamento já está autorizado. O que acontece é que esse medicamento hoje só pode ser importado. Ah, Ele não pode ser produzido aqui no Brasil. Que é uma coisa que eu defendo a produção nacional, inclusive, por, mas por baratear... Mas a Fundação o custo. Abrace, me parece que... A Fundação Abrace, assim como outras associações canábicas, Chico, tem autorização judicial para fazer o plantio. Mas de forma... É, ainda que por muito tempo, mas de forma específica, judicial. É, é. Eles não têm uma... Pode uma, a qualquer uma, tempo a cair, a pode cair uma liminar, pega um juiz. Aliás, teve um momento que a Fundação Abraço enfrentou isso, porque a liminar foi derrubada pelo governo do Estado e eles foram proibidos de, de, de produzir. Depois conseguiram reverter. Chico, você falou da Abrace, mas nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, vou dar três exemplos de associações que fazem o plantio já. Ah. A Cultive, que é uma das pioneiras da capital, com a Cidinha, que faz parte do grupo de trabalho também que está que regulamentando tá. a lei. A Flor da Vida, que funciona muito bem em Franca e tem muitos pacientes hoje. hoje. E a Maria Flor também, que funciona em Marília. e é, são, são Eu dei três, suas, três você, exemplos você aqui. conhece todas. Todas é... elas participam dos, dos nossos... É, encontros, eu coordeno a Frente Parlamentar de Apoio uhum. a Cannabis Medicinal e ao Cânhamo, e aí uma referência, aqui na Baixada Santista, através de uma emenda parlamentar de minha autoria de 500 mil reais, somados com mais 500 mil reais do então deputado, hoje ministro Alexandre Padilha, nós estamos fazendo fornecimento através da ADESAF em São ah, Vicente. Entendi. Hoje, 30 famílias já começarão a receber o óleo da Cannabis. Então, é uma referência para quem quiser conhecer mais o trabalho. Nas minhas redes sociais eu já fiz a divulgação, mas a Desaf Brasil, é só você entrar que você vai ter lá quais, qual é o procedimento para poder acessar esses medicamentos. É, ainda não é do jeito que eu quero, que é pelo SUS, porque tem uma associação como a Abrace, mas já é um grande caminho, porque não tem custo nenhum para os moradores agora, nesse caso. Agora, deputado, o senhor acha que a questão do SUS, por exemplo, toda essa regulamentação, em quanto tempo... Ah, o cidadão poderá ir numa policlínica, por exemplo, e até pedir. Pedir. Se o médico é, se o é médico, importante esclarecer se isso. Se o médico sabe? entender que cabe é e isso. prescrever, a pessoa vai, vai, vai na farmácia de alto custo e, e consegue o medicamento. Em quanto tempo esse todo esse processo estará resolvido? Chico, então, isso está na lei, inclusive. O governador, o governo do estado tem 90 dias a partir da sanção da lei para regulamentá-la. Portanto, os 90 dias se darão no dia 15 de maio agora já. Tá. Então, eu quero crer que o governo vai cumprir esse prazo. No então, partir... No dia 15 de maio, você vai ter a, a lei regulamentada. Tá. É claro que daí existe um, um tempo, por exemplo, para fazer uma licitação, aquisição dos medicamentos que vai se dar, acredito eu também, através de uma... Como é que eles chamam? Uma tomada de preço, tomada não. De é não. Aquele, aquela, Sim, aquela modalidade que você uma tem... Consulta, uma consulta. Exato, uma consulta, uma licitação, quer que seja. Por quê, Chico? É, a Cannabis Medicinal, diferente de outras, outros medicamentos, ela é feita por dosagem. Então você não compra, por exemplo, é, a mesma para todas as patologias. Cada pessoa tem uma prescrição específica. Portanto, o que você precisa ter é, olha, é, essa empresa está pronta para poder... É, é entregar todos esses medicamentos, tá. porque tem isso, ah eu, eu, eu preciso de tanto de, de, de canabidiol, que é uma das substâncias da cannabis, e tanto de tetraído canabinol, por exemplo, então você é, tem essa liberdade que o, que o médico vai ter de poder fazer essa junção, a junção de substâncias que se fosse que, que uma possu... farmácia de manipulação... É isso, manipulação. é isso, então é, eu espero que assim, a gente cumprindo esse prazo de maio Acredito que no mês de junho a gente já consiga ter aí a, a entrega dos no medicamentos. Segundo semestre, no segundo semestre a gente tem a entrega Bom, do medicamento. De qualquer maneira é importante destacar, viu, Fernando? Eu queria ouvi-lo agora, também destacar que o deputado Caio França está à frente desse, desse processo todo, acompanhando, atento a essa questão, porque esse processo de regulamentação é muito importante para que tudo realmente funcione. Da parte legal já está tudo resolvido, mas há necessidade de ser devidamente regulamentado, não é Fernando? Sem sombra de dúvida, isso foi acontecer agora no início do mês, essa novidade aqui em âmbito metropolitano, na Batiada Científica, essas 30 primeiras famílias, e que, na realidade, não dá para brigar contra a ciência, né? Alguns podem até questionar, né? e até dentro dessa linha mesmo, gostaria de saber, deputado, ainda existe muita desinformação aí sobre o uso da cannabis para fins medicinais? Ainda, só sentiu aí, ainda muito falta de esclarecimento sobre o papel. Que, que o produto tem aí para melhorar a vida das pessoas, em razão até por causa dessa luta. Existe muito preconceito também em relação a isso. Como lidar com essa situação? Há uma necessidade de maior esclarecimento por parte da, da, do poder público para as pessoas saberem, porque o senhor sofreu, às vezes, alguns ataques, inclusive nas redes sociais, por causa desse tipo de iniciativa, para quem não conhece movimentos... Fernando, é bom você falar sobre isso. Com certeza, infelizmente, ainda tem preconceito em relação ao uso da cannabis medicinal. Porque ao longo dos anos, é, tudo que envolve maconha, cannabis, é muito deturpado por boa parte das pessoas. Mas eu trago uma boa notícia aqui. Eu estou impressionado com é, a consciência que as pessoas estão tomando em relação a isso. É, cada vez mais as pessoas me encontram na rua, porque eu acabei me tornando aí uma referência no é. assunto, as pessoas, olha Caio, meu filho tá usando, tem melhorado que muito, que olha, tô, tô dando pro meu pai, ele tem é, Parkinson, e ele já, pelo menos a doença é, parou de avançar, então eu tô impressionado com a quantidade de pessoas que têm me apoiado nesse movimento, hoje tá muito mais... É, sóbrio a discussão a respeito do assunto ainda tem claro aquelas pessoas ou por falta de informação ou por preconceito mesmo que tentam deturpar o, o assunto mas eu tô bem feliz com, com a repercussão que isso teve e de verdade é uma minoria que acaba deturpando o assunto é importante esclarecer também fernando uma parte importante porque na medida em que para receber o medicamento chico você tem que ter um médico da rede pública prescrevendo Sim. Óbvio que você também tem que preparar os médicos é, para isso. Claro. E a lei faz previsão de ah, capacitação dos profissionais ótimo. da saúde também em ótimo. relação à prescrição <risos> da cannabis. Também. Hoje você tem alguns médicos, alguns médicos que já fazem a prescrição. A gente falou aqui nos bastidores Sim. que né, conhecemos alguns médicos que fazem isso. Mas ainda tem também por, por, por parte da medicina algum certo preconceito e tal. Então... A gente, nada melhor do que você conhecer o assunto para poder Meu, sentir mais seguro para poder prescrever. Então, a própria lei também faz a, a, a parte de preparação dos profissionais da medicina. E a eu, Secretaria de Saúde, certamente do Estado, devidamente É a responsável nisso. por isso. Eu estou no pé deles diariamente. O secretário <risos> Eleusis é, não aguenta nem me olhar, que ele já fala, não, já está indo medicamento à base da cannabis e tal. Então eu estou aqui pressionando, claro, para que é, a gente consiga ter Eleus... a melhor regulamentação. Eleusis Paiva, que, é Eleus que, é que é o secretário de Estado da Saúde. Até porque, Chico, a expectativa que eu percebo, por exemplo, após a nossa lei sancionada aqui em São Paulo, Outros 24 estados, assembleias legislativas, protocolaram projetos idênticos ao nosso. Então, eu não tenho dúvida que São Paulo vai puxar esse bonde. Lógico, então, lógico. a um regulamentação bom. de São Paulo vai servir de parâmetro para o Brasil também. O, o próprio senador Paulo Paim, ele, eu estava assistindo uma entrevista dele, e ele falou, falou, olha, depois de São Paulo ter sancionado a lei, eu protocolei um projeto idêntico ao lado de São Paulo para poder acalmar um pouco dos ânimos das pessoas. Então, é claro que o ideal era que o Congresso Nacional Sim. fizesse isso. Porque não dá para ter um Estado com isso, outro Estado com aquilo. É coisa nacional, Mas, infelizmente, Deus. Chico, o Congresso aí, é, é, é, é, tem muita aí, é, é, é, é, é, é, dificuldade de avançar. Um é muito alto. É, é, é. As bancadas mais ultraconservadoras, se, é, se é que é assim ah, eu sei. posso dizer, ah, não deixam um o assunto avançar nada. Então, os estados, com razão, vêm tomando um protagonismo nesse processo. O deputado Paulo Teixeira, se não me, a memória. Meu esse, parceiro. É, é, é, hoje é ministro. Autor, autor, ministro do PL PL, autor do PL 399. Isso. Que na verdade não é. O 399. Ele passou na comissão especial um voto é. por um voto. Diferente. com o relator Luciano Dutti, que é meu colega de partido. Então, é, é importante esclarecer que o 399, que é esse projeto que você está falando, que eu defendo, que Sim. tramita no Congresso Nacional, ele regulamenta o plantio Isso. no, Brasil, no todo. Brasil todo. É, Não fala da entrega pelo SUS, mas é claro que na medida em que você tenha o plantio, você praticamente você é, cria uma condição das pessoas, inclusive, fazerem o autocultivo, que claro. é o que também, também é, é, é uma evolução do assunto. Então, é um assunto que, infelizmente, no Congresso acaba não conseguindo avançar e aí as assembleias estão tomando esse Essa protagonismo. O papel da papel importantíssimo. Na assembleia você teve dificuldade, não? Assim, ou mais ou menos? Chico, foram <risos> três anos e meio né, de, de trabalho para convencer os colegas. Eu, por duas vezes o projeto foi pautado e acabaram tirando. Mas isso no na plenário na legislatura anterior. Na legislatura anterior. Não, nessa não teve ainda, até porque não teve, é, é, não é, teve debate sobre esse assunto nesse momento. Mas como eu disse aqui também, assim o fato de ter o Tarcísio, o governador Tarcísio, Sim. sancionando o projeto, uhum. é claro que uma ala mais conservadora da Assembleia meio que teve que também ajudar ou pelo menos claro. não, não, não falar contra, porque o Tarcísio sancionou, que é aquele né, hoje o maior líder é, deles no estado de São Paulo, mas eu vou avançar com essa pauta é, ainda nessa legislatura, eu defendo o cultivo, estou encontrando caminhos para poder fazer isso dentro de uma legislação estadual. Não é fácil, porque essa regulamentação tem que se dar no, no plano federal. Mas eu, eu pretendo avançar com essa pauta é, da cannabis medicinal. Eu coordeno a frente parlamentar do cânhamo industrial e da cannabis medicinal. Então eu vou, enfim, avançar bastante esse assunto, porque com certeza... Como disse o Fernando, a ciência tem que prevalecer. A gente não ah, pode aí. deixar que o preconceito de alguns fale mais alto do que a ciência e a vida das pessoas. Sem dúvida nenhuma. Parabéns, deputado, pela Obrigado. iniciativa. Ó, temos até uma mensagem ali. Ó. Aí, ó, esse foi a inauguração do é Núcleo inauguração. de Atenção. É, Essa é da desafio que eu falei, de que está com 30 né? famílias Exatamente. já recebendo o óleo. Núcleo de Atenção à Saúde e Cuidados Integrativos. Na rua Guarani, em São Vicente. Para quem é. conhece, no Parque São Vicente ali... Uma muito bem então, tá, parabéns fácil. pela sua iniciativa que tenha êxito aí nessa luta muito obrigado é fácil mas, de qualquer <risos> maneira já avançamos bastante nessa questão vou pedir a sua licença claro. deputado vamos para o um rápido intervalo voltaremos em seguida com o jornal Foque. estamos apresentando o Jornal Foque. o maior e mais completo hospital da região a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia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 Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 17 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E agora eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo.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 Muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Verniz, sempre muito preciso nas suas previsões e com dicas valiosas, como as que deu hoje para os nossos amigos internautas e também os amigos telespectadores da TV Com. Deputado, realmente repercutiu muito essa questão do seu, do seu projeto, da sua lei do uso da cannabis medicinal no SUS, muito importante o projeto, e mostra que o mandato vai indo bem. Agora, deputado, nem tudo são flores. Carreira, pois é. Na carreira de um político, né? E um dos problemas é exatamente agora o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o TRE, enfim, não aprovou as suas contas da sua campanha, da última campanha para que o reelegeu deputado estadual. O que, que aconteceu, deputado? Porque está estabelecendo uma multa para o senhor aí, grande, de 110 mil reais. Pois é, Chico. Bom, primeiro é importante esclarecer que a rejeição das contas não acarreta na perda do mandato, em nada disso. É, inclusive, eu estou em prazo de recurso e já estou juntando toda a documentação para poder recorrer até quarta-feira dentro do próprio TRE ainda. Sim. Então, não está no TSE. O que acontece é problema contábil. É, muita gente trabalhando na campanha, Chico, a gente faz abastecimento de gasolina e aí o questionamento do tribunal é Pessoas que abasteceram o veículo e não computaram dentro da minha candidatura, dentro da minha campanha. É. Nós estamos questionando, já pegamos os documentos do próprio posto, tá. dizendo que as pessoas que estavam abastecendo trabalhavam para a campanha e juntando o contrato dessas pessoas com a minha candidatura. Tá. Esse é o principal problema, problema contábil, que eu estou bem confiante que nós vamos conseguir resolver. Quarta-feira é o prazo para recurso tá. ainda, então nós vamos entrar com o embargo de declaração no próprio TRE. E eu acredito que no próprio TRE é possível a gente reverter, reverter e já aprovar as contas com ressalva. Agora, o TRE nessa última legislatura, você deve ter acompanhado, rejeitou a conta de diversos parlamentares. Foi a maior rejeição. Eles, eles foram bem, como é que eu posso dizer, criteriosos. Inclusive, em alguns casos, problemas idênticos ou semelhantes. Um rejeitou. E o outro aprovou. Então, nós estamos usando também, claro, o argumento de que, olha... Dois pesos né? tem que ter, exatamente. A mesma medida, né? a mesma situação, você tem que ter um resultado igual. Portanto, eu acredito muito que a gente vai conseguir é, reverter ainda no TRE. Na hipótese de não conseguir reverter no TRE, há a possibilidade do recurso ao TSE? Ao TSE ainda. É é, então, ainda tem uma longa caminhada, porque eu estou muito convicto do que, do que aconteceu. Né? Tem, tem vários casos de, de parlamentares que reconheceram um erro e ah, parcela essa multa aí que nós vamos, eu vou pagar. E você é parcela em outro lugar. Eu estou convicto de que não, não teve é. erro. O que problema foi contábil de registrar as pessoas que estavam na campanha e estavam abastecendo. Assim como fazem os carros das pessoas que trabalhavam fazendo distribuição de material, é, bandeira, ou levando nossa música para todos os cantos e tal. E o posto não detectou ou não informou que essas pessoas estavam na campanha. E aí, como é que você tem um gasto de gasolina e você não coloca ele no... Então, nós estamos agora juntando essa documentação toda e até quarta-feira a gente protocola o recurso ainda no TRE, né? aqui em São Paulo. Muito bem. Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando. Sim, Chico. Ainda dentro da repercussão aí do bloco anterior, aí, o Aldo Neto mandando um abraço para o deputado. Coloca que seu pai entrou para São Vicente como Jesus Cristo, entrou para a humanidade antes e depois. Uhum. Você já o suplantou com essa lei da cannabis, pois vai salvar vidas em São Paulo e em todo o Brasil. Parabéns, obrigado, por... Aldão. Um abraço para você. O João Santista, o Vladimir Almeida, o Ricardo Fieste também, mandando parabéns pela, pela lei aí que efetivamente já vigora, a gente torce aí para que tudo dê certo aí, a partir do próximo mês, haja essa regulamentação prevista também. O Paulo Eduardo Costa, é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, sempre participando conosco aqui e acompanha a sua trajetória desde que ainda estava no ventre da sua mãe, que foi brilhante desde <risos> sua tenra idade. Então, mandando um abraço também, aplausos à atuação aí do deputado aí na Assembleia Legislativa, o Paulo Eduardo Costa sempre participando. Paulo Costa é suspeito, Fernando. Um abraço para o Paulo. Gente, apesar da gente ter essa a, a questão hoje central aqui das obras do VLT estarem aqui efetivamente em Santos, mas são inúmeros os problemas que já estão a, a, acontecendo. E é claro que depois já se discute a terceira fase para São Vicente, aí que alguns defendem, defendem que esta seria, em tese, a segunda claro. fase. né? Não, mas, enfim, a situação já está já concretizada, não tem mais o que fazer. O senhor tem acompanhado aí os trabalhos da MTU, as reclamações uh, aqui de Santos, e como fazer efetivamente para que isso não aconteça, por exemplo, quando se expandir. É claro, atento aqui em Santos, mas também para a questão da terceira fase do VLT, aí especificamente em São Vicente, na área continental de São Vicente. Terceira fase, né, que deveria ter sido a segunda. né? Ou primeira, né, Chico, sendo muito franco, porque não, né? hoje, se você for pensar, o VLT em São Vicente ele atende metade da cidade. Então você segrega uma parte. Sendo que, na verdade, é, para alimentar o sistema, você precisa estar no local mais vulnerável, onde as pessoas estão mais distantes e não têm muitas das vezes, o transporte para poder se locomover. Então, um erro lá atrás, em 2010, é importante esclarecer isso, porque esse projeto do VLT é um projeto de 10. Então, eu não era deputado estadual ainda. Então, infelizmente, isso acabou acontecendo. Eu cobrei por várias vezes o presidente da MTU que esse equívoco será irreparável, porque nada consegue voltar à história não. desse tempo todo que as pessoas Agora ficaram. É. né? na segunda fase com tantos problemas. Pois tá é, acompanhando. na Campus Mello Nossa. principalmente. É. Não, Estou acompanhando de perto, já me reuni com moradores, vereadores que me pediram para interceder também. Infelizmente, a gente não consegue também dar o tom no que diz respeito à obra, porque ali é um problema de impacto de obra, uma obra... É difícil. volumosa, difícil, então atrapalha muito quem mora na Campos Mello é. de você poder entrar, sair da sua casa. Então, com razão, a reclamação dos moradores. A gente espera que isso conclua o mais rápido possível. E o que o governador falou e que isso me alegrou é que ele não esperaria o final da segunda fase para iniciar a terceira fase. É. Então, esse já é um sinal positivo. Então, já foram tiradas todas as licenças ambientais necessárias para a obra poder começar na área continental de São Vicente, ligando ali aquele trecho do Barreiros, passando pela ponte dos Barreiros claro. e chegando até Samaritá, aí sim interligando com a área continental de São Vicente. Então, a expectativa é que ainda esse ano a gente já consiga ter algum movimento, pelo menos inicial, de obra em São Vicente. Ao menos foram essas as palavras do governador Tarcísio de Freitas, que colocou o VLT como prioridade aqui para a Baixada Santista. E eu super concordo. Estou é, né, trabalhando e acompanhando os movimentos orçamentários para que isso, de fato, possa é, acontecer. O VLT é um modal moderno, é, econômico não poluente e que transporta massa né é claro. porque não adianta também você ter um transporte que transporta poucas pessoas e tem que ser um transporte né o próprio nome já diz metropolitano ah não claro não adianta fazer um de metrô, Santos para Santos, né? superfície para ligar um bairro a outro sim é, no sim. caso de Santos no caso da segunda fase né? então essa segunda fase já deveria ter sido no sentido de São Vicente de Samaritã etc. mas enfim enfim enfim não foi possível e o fato é que temos que concluir e claro que teve a reforma da ponte no meio do caminho Sim. também já que o VLT passará por ela claro. ela precisa estar obviamente Tem segura para isso condições. ainda que as pessoas não dão direito mas a ponte é, rodoviária ela está anexada à ponte ferroviária é estava pelo menos agora parece que já fizeram é, na separação disso e estão numa fase de recuperação do trilho que existia antigamente para a ponte para fazer a ferrovia. Uh, deputado, a questão do VLT, a questão do transporte, da mobilidade, está é, é, priorizada nas preocupações da frente parlamentar da Baixada Santinho? Foi uma frente parlamentar de deputados estaduais, dos cinco deputados da região. Vocês estão priorizando essa questão? Sim, é, a gente tem... O problema é esse, né? a Baixada tem muitas prioridades, mas com certeza é um assunto que é mais metropolitano na minha perspectiva, Sim, claro. é a mobilidade. Porque as pessoas Nossa. moram em uma, trabalham em outra, estudam em outra, é. e assim vai. Então, com certeza, é, o transporte é o principal instrumento de garantia de uma região metropolitana de fato. Ah. É, o VLT, como eu bem mesmo disse, eu entendo que é um modal que deu certo. Acontece que ele é um modal que é caro, do ponto de Sim. vista orçamentário. Sim. Então, há de se ter uma decisão de governo de fazer investimento. Claro. Então, nós temos aqui a garantia da segunda fase, do recurso para isso, a garantia do governador de que vai iniciar a terceira fase antes mesmo de conclusão da segunda e, na sequência, pensar numa extensão, tanto para o litoral sul, claro. quanto depois, imaginando que esse desfecho da ligação seca realmente vai acontecer. O túnel, o circular, túnel né? vai acontecer. <risos> a gente também tem que ter, porque tem a previsão no claro, projeto do túnel, né? do, VLT. do VLT passando... Ao meio, no canteiro é. central das duas pistas. Claro, né? claro, claro. Seria seria. seria. É, é, pois seria é. Ótimo, é né? que a gente fica aqui claro. devagando, as pessoas vão falar, ah, pô. Bom, primeiro eu o é, arroz com feijão. Claro, resolve aqui primeiro para depois falar. Depois vamos pensar. Mas eu estou, pelo menos, vai. aqui colocando o que está no projeto. No projeto do túnel claro, faz verdade, a previsão é. É. Do, v, do VLT. Eu, eu falei da frente parlamentar, porque ela foi recentemente criada, na verdade, eles juntaram, né? hoje é, está sendo é, conduzida até pelo deputado Matheus Coimbra. Exato. Hoje. Porque o trabalho de cada deputado é importante individualmente, isoladamente, pressionando o governador, conversando com o secretário. Mas eu imagino que uma frente parlamentar, quer dizer, quando chegam cinco deputados para falar com o governador, para falar com o secretário. Tem um peso, né? A conversa né? é outra, né? Claro. Não, com certeza, a gente falou de mobilidade, mas tem temas que são mais acalorados e são de, de soluções mais rápidas. Né? A gente Sim. tem aqui o caso do IML. Na Baixada Santista. Não, Esse é um assunto que vai e vem e não dá uma solução. Tem um médico legista. Meu Deus. Imagina fazendo a autópsia dos corpos ou mesmo de, é, de perícias Agressões, que acontecem coisa. exatamente dentro da, da polícia civil, orientados por ele. E tal. Agora o governador liberou a, a convocação para o concurso e o secretário de RIT prometeu que a Baixada Santista vai ser prioridade nesse encaminhamento de cinco médicos, parece legistas, garantindo Aqui para Santos e para Praia Grande uma estrutura melhor. E aí na sequência também tem um debate colocado em relação à localização esse do IML. Esse é outro problema. É, tá. é, porque Morador onde está hoje... Moradores não, não estão satisfeitos. Não querem, não pois quer. é. Então, assim, esse, esse é um problema que é quase que é interminável. Porque você vai para outro local, tem problema não, com é. outros moradores. E tá. Onde está hoje não tem moradia, mas... É, enfim, está na frente do CT do Meninos da Vila, né, na, na, ali, na, ali na entrada de Santos. O local tinha problemas sérios de alagamento ao longo é, do tempo não, também. Não agora a gente tem que ir para a Praia Grande. Quer dizer, não pronto. Dá, né? é, assim, eu, eu, eu imagino que a nossa região ela tem capacidade, pela extensão territorial que tem e tal, de ter pelo menos dois. É, duas unidades Sim, do Instituto dúvida, Médico Legal. Então, nós Justifica temos que ter duas funcionando. É. Uma mais pra cá e uma mais pro litoral sul claro, mesmo. Então, é, é, é, é o suficiente para poder atender. O que não dá para é pra ficar do jeito que tá. Você tem. A família já tá. No caso do, dos lutos, né? A família já tá num todo. processo todo de dificuldade, de fragilidade. Dúvida, Você demora né? um, dois dias, às eu, vezes, para poder fazer autopsia. Um autóxico. médico legista. Um, um médico legista. É, é. é desumano. Não, o Estado de São Paulo. É né, desumano. Né? É. Desumano para o profissional médico e, principalmente, para as famílias. É. Não, não, não tem cabimento. Deputado, o Estado está reformando o Palácio da Polícia, ali na Avenida São Francisco. Né? Uma obra grande. Você poderia pensar... em. De repente, Anexar? aquela sede ali, grande, do Palácio da Polícia, ocupar, de repente, um IML... É, ocupado, eu, alguma coisa. eu não conheço sim, o, o qual é a necessidade de estrutura sim, sim. de um IML. A Polícia Científica tem a sua é, autonomia. Então, de repente, é possível também você pensar em ter um anexo lá. Mas eu não conheço a estrutura que é necessário para poder fazer. É, o, o, aquela estrutura que está sendo reformada, é um estado, não, é? É, não tem aluguel e tal, né? você tem ainda um barateamento de custo. Ah, aquele espaço da, da, da, da Palácio da Polícia, embora muito lindo pela sua riqueza histórica, Sim. mas ele não é tão usual assim, viu Chico, ele é um, é um espaço onde tem... É, salas muito grandes é, saguão isso enorme, saguão tá? coisas que no mundo atual por exemplo não se usam tanto mais né? eu acho que é. antigamente tinha muito disso de você ter espaços que são mais vistosos hoje você procura Mas algo cinco, mais usual cinco ou seis é, andares, de é, é de repente pode eu é. confesso que eu não, não, não conheço qual é a, a, a necessidade é, de eu, estruturas eu digo isso em razão da, das reclamações isso são é um procedentes de moradores. de moradores do estuário, porque ali também na, na polícia científica, ficaria material apreendido, por exemplo, uma, uma, uma, drogas, armas, ficam, você são, cria uma sensação romadas, de insegurança. Exatamente, né? sob a guarda da polícia científica, então isso pode ser objeto de... de, é. de e, no, e, no, e no caso da, do centro, você do tem centro, uma estrutura melhor, melhor, de, segurança. melhor de, segurança. É, é, de segurança. Acho que, né? acho que, ah. que Podemos aspecto. pensar nessa, nessa solução Apresentar para o secretário de RIT Não, o IML, mas pelo menos a, a, Para acomodar o material Que é apreendido então. Me parece que é um pouco mais seguro do que é. no, Eu vou levar essa sugestão pra, E até entender como é, em, em que pé que está Essa nova localização E eu, eu percebo que tem muita mobilização De moradores contra Sim, Essa é. instalação é, Deputado, vou pedir a sua licença mais uma vez Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida Com o Jornal em Foque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 Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebookcom tvconsantosoficial No nosso Instagram, @tvcom.santos. No nosso canal oficial no YouTube, youtubecom emissora tvcom e no nosso Twitter, twittercom TV Tvcom interagindo com você.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 Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 17 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Eu queria agora, Fernando, ouvi-lo. Já estamos entrando no último bloco do programa. Fernando, por favor. Sim, Chico. O que não falta aqui são perguntas aqui. Primeiro agradecimento do Léo Amaral, o Ricardo Fernandes também, a Mônica Brandão, pedindo para o deputado aí uh, uh, uh, ficar atento com o conjunto Wilson Sório, lá em Guarujá, que mandou um ofício aí sobre esse assunto. Mas, deputado, eu gostaria de saber, o senhor já, já esse mandato vai ser um, digamos assim, vamos ter uma, uma diminuição do mandato, que vocês, praticamente os novos deputados, uh, tomaram posse há um pouco mais de um mês, né? e não, não é o seu caso, que foi a reeleição, mas os novos deputados nesse sentido. E é claro, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise aí das diferenças, se é que é possível, das diferenças que o senhor já teve com outros governadores e agora com o atual governador das Difícil. Na prática, o que tem mudado? E, e, e o que eu quero dizer em relação a isso? Todos, todos os governadores praticamente não tiveram grandes dificuldades de aprovar seus projetos na Assembleia Legislativa. Uh, tudo caminha que o atual governador Tarcisio de Freitas também não tenha grandes dificuldades. No entanto, a gente percebe muito claramente que ele tem a pauta de privatização muito forte, né? Como já era dentro do governo federal, quando ele esteve à frente do Ministério da Infraestrutura, mas também agora com o governo do estado. E dentro desse aspecto, isso é muito claro em relação à Sabesp, que é uma pauta importante, interessante e discutível, né? Como que só avalia essa questão aí da privatização da Sabesp? Porque a gente vê muito claramente, é que parece que estão tirando o pé do acelerador em relação à empresa. São várias e várias queixas, buracos aparecendo a toda hora aqui uh, na empresa, em Santos principalmente, mas não distante em outras cidades também, inclusive com acidentes, uh, infelizmente aconteceu com o motoqueiro uh, na, na, na, faz um questão de dois meses. Enfim, só para a gente uh, ter uma ideia aí, qual a avaliação que o senhor faz e qual a sua posição sobre a privatização, da Sabesp, que já foi anunciada pelo governador e deve acontecer, pelo menos nessa previsão, até o final do próximo ano. Muito bem. Vamos lá. Bom, Fernando, primeiro que a relação com o governador é, por enquanto, muito assim serena e respeitosa da minha parte. Então, a gente definiu a bancada de três deputados do PSB de estarmos numa postura de independência em relação ao governo. Nem oposição, nem situação. Não participamos é, do dia a dia dos projetos que ele encaminha, mas temos liberdade de poder elogiá-lo quando for e criticar também. É, dito isso, com relação à privatização da Sabesp especificamente, eu tenho muita resistência, porque entendo que água é um bem essencial e o que é essencial, na minha perspectiva, você não pode ficar na mão da iniciativa privada única e exclusivamente especialmente por alguns motivos. O primeiro deles é que as áreas mais vulneráveis que não interessem economicamente para aquela empresa vencedora, elas poderão ficar apartadas do processo tão importante de saneamento básico. E segundo é que é, as privatizações, para muitas coisas, elas são importantes. Mas eu entendo que a privatização ela tem que se dar quando você consegue permitir que o contribuinte, que o cidadão, tenha opções em relação àquele serviço. Diferente do caso do saneamento. Quem vencer vai pegar todo o estado de São Paulo. Então você não vai ter nem a opção de, Pô, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele outro. Então, esse é um assunto que, na minha perspectiva, é essencial. A água, a gente não pode ficar refém de, eventualmente, é, ter alguém que, ah não, eu vou investir mais aqui. Você pega uma cidade como Santos, que hoje tem praticamente, se não me engano, 90%, 90 e poucos por cento de esgoto coletado. Quanto é que custa? Quanto é que custou isso ao longo dos anos? E quanto que vão pagar? Além de que, é, tem outras preocupações: investimentos que estão programados para diversas regiões, como a nossa mesmo, tinha uma, uma aquisição de uma cava é, no Guarujá, Sim. que foi, é, vamos dizer, puxar o freio de mão, como o Fernando falou. Então, me parece que talvez possam estar tá querendo é, desmantelar os investimentos, desconstruir para poder mostrar que a Sabesp é inoperante. inoperante é, então, o que eu penso é assim, o, o grande problema da Sabesp hoje são as terceirizações. Você imagina, isso no, no universo privado vai aumentar ainda mais. Claro. Então, é, eu, eu assim, tenho muita cautela ao, ao lidar com isso. Acho que, claro, percebo uma prioridade do governador em relação ao assunto. Eu não sou nenhum refratário cético em relação às privatizações, eu entendo que tem assuntos que merecem e podem ser privatizados e eu preciso ser convencido, nesse caso eu sei que eu, eu, eu tenho convicção de que a Sabesp ela tem que ser pública lembrando que é uma empresa que dá lucro, que tem capital aberto onde tem é, 49,9% já no mercado, então é possível fazer investimentos, mas entendo que o governo tem que ser a palavra final de controlador do saneamento. É, deputado, há uma pergunta de uma internauta que o Fernando colocou que é do conjunto em Guarujá. Eu vi já estive o lá visitando é, o Wilson Sórios. É né? Eu estive lá né, durante o período da campanha, inclusive cobrei a CDHU, porque tem problemas para variar. né assim Conjuntos habitacionais são construídos e ao longo do tempo vão demonstrando problemas de infiltração e tal. Então a gente tem cobrado a CDHU para dar uma solução em relação a isso o governo estava numa fase de é, nomeações de quem ia ficar responsável por isso por aquilo agora parece que a vai ficar o mesmo presidente da CDHU do governo anterior nesse atual então é ele quem eu estou cobrando para que ele possa é, e aí se ele eu falei eu disse isso a ele inclusive se ele tem convicção de que a obra também teve problemas na sua construção Sim. É, é possível o Estado acionar também a empresa claro. responsável pela, pela, pela entrega. Então, é, eu, eu tenho muito aqui, estou acompanhando de perto, não lembro o nome da, da moradora agora. Lembra mas o nome dela, Fernanda? Mônica Brantão. Mônica então, Mônica, Brantão. pode... É, me depois deixa eu ter contato com o Fernando, que eu vou te, te manter a par das nossas ações em relação aos sonsórios aí no Guarujá, mas tem a minha, a minha, minha compromisso a de poder trabalhar. com é, essa questão. Isso aí. Muito bem, deputado, eu queria saber agora, falar um pouquinho de, de, de política, é obrigatório. Né? E, como o senhor sabe, 2024 já começou. É verdade. Pelo menos, não é só para os jornalistas, né? que vai um recado para os políticos, que dizem que só os jornalistas estão preocupados com essa questão, não, os políticos estão. Acaba uma eleição, começa outra, né, Sim. Deputado? é, inevitável. E o ano que vem teremos eleições municipais. E a pergunta, evidentemente, se impõe. São Vicente, obviamente o senhor é de lá, já foi candidato à prefeitura de São Vicente. Enfim, o senhor pretende ser prefeito de São Vicente? não pretendo disputar a eleição em 2024, Chico, para ser mais objetivo. Não vai disputar. mas Não vou disputar. Um dia ser prefeito. Aí essa pergunta aí, ela, ela é meio <risos> genérica, né? Acho que um dia eu <risos> posso disputar novamente a eleição. Claro. Seria uma honra para mim poder ser prefeito da cidade que eu moro a minha vida toda, cidade que meu pai foi prefeito Sim. e que fez a vida dele, que claro. eu, né? Do ponto de vista político, cidade que me proporcionou as oportunidades que eu tenho na minha vida. Mas nesse momento, não. não. Eu não disputo a eleição em São Vicente, entendo que, é, primeiro eu, eu sou muito assim, é, não é apegado, né? Eu entendo que quando o eleitor te coloca num cargo público, para você poder largar, para disputar uma nova eleição, é preciso ter muitas justificativas, porque quando, se caso aconteça de quem está no mandato vencer a eleição, quem assume é alguém que não tem nenhuma relação. Gerar alguém do interior. Exato, com a então, da capital. de alguma forma a cidade, a região acaba perdendo. perdendo claro. Mas é, mais do que isso, eu também entendo muito momentos. Eu acho que há momentos de disputar e momentos de refletir, de recuar. Ah, ah, o nosso grupo político disputa eleição em São Vicente, Chico, desde 96. Ah. Márcio França 96, Márcio França 2000, teste 2004, teste 2008. Caio 2012, Pedro 2016, Pedro 2020. Então, são sete eleições consecutivas de disputas de pessoas muito do... próximas, é, do grupo político nosso. Portanto, eu defendo que nessa eleição a gente não tenha algum o representante. grupo não deve... Eu defendo isso. A... Eu não disputo. Sim, a comentário, é uma decisão. Há comentários. E aí, você sabe perfeitamente que o noticiário político dá margem a especulações e rumores de toda Sim. a ordem. Há comentário, comentários fortes, inclusive, que a senhora, a sua mãe... Professora Lúcia França seria candidata do grupo político do, do, do, do ministro Márcio França à Prefeitura. Muito bem. Procede? Olha, é, a minha mãe é dona da própria, das Sim, próprias claro. decisões. Eu, ela né, gostou, gosta de política, foi candidata a vice a do ministro, Haddad, né, vice-governador. e isso colocou ela numa condição, colocou ela numa condição é, animada, empolgada. Agora, eu, como disse aqui, acho que é, tudo na vida, assim, você tem que ter a leitura de momento. A minha leitura nesse momento é para não disputar Nossa, a eleição, cara. inclusive to, é, conseguir, junto com outros é, parceiros de partido, nós aprovamos é, há três semanas atrás a participação do PSB oficialmente no governo do Caio Amado. Sim. Então, nós estamos ocupando algumas funções no governo do prefeito Caio. É, seguimos ajudando ele, portanto claro que é um sinal forte de, né, de reforçar essa parceria então essa deve ser a tônica aí pra... dá para imaginar que o PSB Vicentino apoiará a reeleição do prefeito Caiu. é possível, acho que <risos> o caminho é esse né? a participação no governo é sinal de que você vai tá estar junto. junto e tal eu pelo menos Penso assim. Então, o trabalho é para isso. Agora, é claro que o tempo é o inexorável da vida. né As coisas vão acontecendo. O nosso saudoso Armando Gomes. É, exatamente. Mas é, é, esse é o meu movimento. Como eu disse, o que não significa que em algum dia a gente não volte a disputar a eleição na cidade. Ô, Fernando, está aí uma novidade. hein É o PSB apoiando provavelmente a reeleição de Caio Amado em São Vicente. É, as chances são, são claras aí. E o que você comentou se tornou público que a própria coluna Painel da Folha colocou essa possibilidade mesmo, pra, pra, da mãe do... do professor Lúcia né, França. A professora Lúcia ser candidata à prefeitura sim, de São Vicente. Né? Então, se tornou público e, é claro, ganhou uma especulação enorme nesse sentido. Ah, aí, é, né? é, é, é, é algo bem interessante. Mas até aproveitar também, uh, aí também obviamente, os bastidores da nova gestão aí da CODESP, da SPA. Eu sei que isso tem âmbito mais federal, mas, obviamente, tem uma relação ah. direta, porque o deputado é filho do ministro, Márcio França. Então, também saber aí o que, que ele espera, é, qual a expectativa em relação também a, a futura aí, gestão da, da, da SPA também, que tem o tema central, até o ministro já colocou, essa questão da ligação seca entre Santos e Guarujá. E tudo passa também por esse processo de unir, né, ainda que divisões distintas, tanto o governo federal como o governo estadual. Como fazer isso? Daí? O deputado federal Paulo Barbosa, inclusive, teve semana passada, sexta-feira passada aqui, relatando exatamente isso, que vai querer uma frente parlamentar, aí, justamente dessa ligação entre Santos e Guarujá, que envolve, obviamente, todos os aspectos, federal e também estadual. Esse é o grande desafio, não, deputado? Pois é, deputado. Aliás, antes de eu responder... Só lembrar que está tudo certo, parece que o presidente da SPA será o advogado amigo do ministro Márcio França. Anderson Pomini deverá ser o novo presidente da SPA. Exato. Então, primeiro para dizer que é, o Pomini é um advogado, especialista em direito administrativo, portanto também conhecedor, aí da de, tem experiência na área pública e privada também. Sim está é, cercado por pessoas do mundo da engenharia, que vai poder ajudá-lo, não só na questão da ponte, do, ponte não, do túnel, da ligação seca, é, mas também da questão da ampliação e modernização do Porto de Santos, que merece né, toda, toda a atenção. É, há uma discussão que foi colocada durante a campanha sobre privatização ou não, mas acho que está muito clara a visão do governo federal em relação a você poder terceirizar, privatizar os serviços, mas Sim, não, não a não autoridade a portuária, não a gestão. Então esse é um sentimento que está muito enraizado, no, no, no, né? não só no ministro, mas também no presidente da república e, e acho que a gente tem tudo para poder é, conseguir tirar de fato do papel essa questão envolvendo a ligação seca, é, o túnel é um projeto que avançou bastante do ponto de vista conceitual Sim. e tem praticamente a unanimidade em relação à importância e à urgência. A SPA tem no caixa hoje 1 bilhão e 500 milhões de reais que podem inclusive iniciar já o processo é, da, da, da ligação seca. É uma obra de pelo menos três anos, então o quanto antes a gente conseguir Claro. É, começar a melhor e acho que agora o fato de ter um ministro que tem base eleitoral aqui na Baixada conhece o problema. Claro que isso facilita e faz com que os investimentos do governo federal Lógico. sejam mais Lula. diretos para cá. O próprio presidente Lula disse em audiência com o ministro Tarcísio, que também é favorável sim, sabe, sim, é, sim. ao governo, o governador Tarcísio a essa ligação seca, o próprio presidente Lula disse que não está preso a dogmas mas ele quer investimentos ah. é investimentos no Porto de Santos, ah. portanto tudo Aí. caminha. É uma bela oportunidade. O próprio Fernando já disse pois isso. É uma oportunidade única, rara. Porque, porque o, governo, o governo do Estado também tem outras missões ali, né? Você pega, por exemplo, a perimetral Sim. do Porto de Santos. Ela está completamente abandonada. Detonada. De um lado e do outro. Ah, então, é, é uma, por exemplo, é um sinal de que a gente poderia muito bem ter investimentos do governo do estado claro. nesse assunto. Então, ah, claro. é. Problemas não faltam no Porto de Santos, ainda que ele seja um porto a, moderno. A vontade política e recursos. É isso. Então, sim, acho que agora é colocar as coisas de pé, é, se atentar muito na questão jurídica para não ter nenhum problema. Sim. Tribunal de Contas da União, ANTAC. Questões é, ambientais. Questões ambientais de licenciamento, mas eu acho que... É, se tem um momento para a coisa é agora. sair, é agora, é agora, né? Agora ou nunca? Depois, é agora ou nunca. depois de um século, é. porque isso é desde a época de Prestes Maia, do urbanista ah, Prestes é. Maia, ex-prefeito de São Paulo, que já pensava e nessas não ligações. Não só uma, né? Não só uma. É. Não, né? Naquela época, é. É. é um século. Vamos ver se é agora. Acho que o que é, é único. É. É. Deputado. O ministro sabe da, da, da expectativa é. que está colocada em torno do cargo dele, não só para isso, mas também para o aeroporto é. civil metropolitano no Guarujá. Então enfim dizer, tô tá, bem tá esperançoso está na mão do ministro Márcio França resolver esses dois, dois problemas. problemas dois é. gargalos aí e eu sempre lembro é importante que o governo federal também o deputado conhece o assunto não esqueçam lá do complexo Andaraguá na Praia Grande porque vai gerar muito emprego aquilo precisa ser resolvido quanto antes é verdade que realmente não, e... a geração de 15 mil empregos diretos quer é. dizer, então tem que, tem que pensar com carinho isso. É um, e um ali é mais uma fase de licenciamento. Licenciamento, né? mais uma. Na é. frente parlamentar da Baixada Santista, fica aqui uma sugestão. É verdade. Que, que se debruce sobre Assumir essa Assumir esse assunto, porque... ainda que seja uma, um licenciamento nesse momento federal, parece que, que está envolvendo o indígena. indígena. Exatamente. Então, sim, também não, não podemos ter... É isso como um problema. Nós temos que achar uma solução. A Há de se palavra, ter um local e tal. E a frente a, pode cuidar disso. Há garantia de 15 mil empregos, garantia dos de empreendedores, de 15 mil empregos diretos. Dizer, e num local ali bem, bem periférico na Praia Grande, é, quase divisa com a área Competitividade de São Vicente. Quantos quanto, quanto, quanto jovens não seriam aproveitados? Esse assunto já, né? tá, já tem o quê? Uns 15 20 anos. anos, 20, 20, anos. anos. Ah. 20 anos. Então acho que a frente parlamentar que foi criada. Para deputados estaduais para a Baixada Santista deveria se debruçar seriamente sobre Vamos Sra. lá. Deputado, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas você sabe que nós temos limitações. Eu sei, né? claro. Vamos brincar que quando o programa, quando o entrevistado tem o que dizer, passa rápido. Ah, é, que aí. bom, muito <risos> obrigado. Então, diante disso, agradeço muito a sua participação, parabenizo pela iniciativa do projeto do uso do canabidiol, o uso medicinal no SUS por essa sua iniciativa, esse seu projeto que virou lei e agradeço muito a sua presença. Chico, eu agradeço você, todo o grupo aqui é, do Boqueirão, News, é um prazer poder conversar com vocês do Grupo Enfoque, sempre muito atualizados, atentos a tudo que está acontecendo e estou à disposição para as próximas vezes, já tem quem sabe voltar aqui, já com a regulamentação oh, definitivamente publicada, e aí só quem sabe até. É, ouvir algumas pessoas que já estão fazendo uso da cannabis medicinal Legal. para o SUS será Legal. uma honra muito bem muito obrigado deputado Caio França do PSB Partido Socialista Brasileiro nosso entrevistado de hoje agradeço a participação do Fernando como sempre da equipe técnica em nome do Felipe principalmente a participação e audiência qualificada dos amigos internautas e telespectadores muito obrigado estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal Foco muito obrigado e até lá o maior e mais completo hospital da região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 Você conferiu Jornal Infoque Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa.